Nós não trabalhamos, pelo amor de Deus, com assinatura. Trabalhar com assinatura significa marcar uma data de fechamento da empresa. Porque poucas empresas no Brasil, no campo dos concursos, começaram a trabalhar com assinatura, conseguiram se manter durante muito tempo. E todas que eu conheço caíram de qualidade. Todas, absolutamente todas. Você pode depois perguntar aí, eu conheço bem esse mercado. O que eu quero que você entenda é: pô, tô aventureiro aqui, tô sem dinheiro, não tô querendo apostar e tal. Cara. Eu tenho alunos e tem entrevista desses alunos que passaram assistindo nossos vídeos gratuitos na, no YouTube. sabe? Monta o seu material, faz seu caderninho de provas lá e tal, de boa. Mas não cai em, em, em falácia, sabe? Eu acho que um grande problema que nós temos hoje em dia é que nós temos muita gente sabendo de tudo ao mesmo tempo. E você vai ter dificuldade de escolher quem que de fato é o melhor. Todo curso de psicologia fala, eu sou o melhor, eu aprovo mais. Só que só o psicologia nova mostra esses resultados constantemente. Tem cursinho aí que parou dois, três anos no tempo e, enfim, você achou que tivesse fechado. O Psicologia Nova continuou. Durante a pandemia a gente estava lançando curso, gente. A gente estava fazendo entrevista, fazendo evento, é... encontro com conselho, tudo. A gente continua lutando, a gente continua vivo desde que a gente começou. Então, se você está começando, primeiro, saiba selecionar as informações. Tem muito perfil do Instagram da galera que diz, ah, eu não estudei por nenhum curso. Acho que é uma besteira, é um mundo capitalista. Primeiro, tira essa essa, essa, essa ideologia de ser contra o capitalismo, porque você vai entrar num concurso público e não vai ser para doar a sua remuneração para caridade. Você vai pagar suas contas, você vai ter a sua casa própria, vai ter o seu carro próprio, você vai ter estabilidade, vai, pagar as, vai sair do Serasa, foi o que aconteceu comigo, mas você vai ter uma vida nova. Tá? Então, para de, de demonizar o capitalismo. Tem muito perfil hoje em dia no Instagram da galera dizendo, olha... Eu ensino a estudar, estuda aqui comigo, já passei em concurso tal, não sei o quê. Eu tenho dois pontos importantes para falar. Primeiro, quem passou em concurso não necessariamente sabe ensinar. Isso é um fato. E segundo, não existe alguém que tenha passado num grande concurso que não tenha ao menos visto um vídeo gratuito de algum professor. E aconteceu isso conosco aqui no Psicologia Nova. A aluna lá ela assistia todos os vídeos. Ela se matriculou em oito ou nove cursos e aí no, no, no perfil dela no Instagram, cheio de gente, batendo palminha, achando bonitinho. A gente não fala nada, obviamente, mas ela, se ela assistir esse vídeo, ela sabe do que eu estou falando. E aí ela dizendo, não, não estudei por nenhum professor, nenhum curso, nada disso, não sei o quê e tal, passei por meu mérito próprio. Isso é legal, mas isso se resolve na terapia. tá? É, não precisa agradecer, nada disso. Mas, cara, é um trabalho tão árduo que a gente tem aqui do outro lado em atualizar o material, em conseguir... É, trazer bons resultados todo santo dia, praticamente de segunda a segunda, que não custa nada a pessoa dizer, cara, eu, eu estudei. Não vou dizer por onde, não vou dizer por onde, mas eu estudei. E é, eu volto a dizer, tem muita informação no mercado. E, às vezes, quando você tem uma boa iniciativa, às vezes, quando você está no escuro ali, como foi o caso do Psicologia para essa aluna, eu tenho a certeza e a convicção de que nós iluminamos o caminho dela, mesmo que não admita. E não tem problema nenhum em não admitir, não tem problema nenhum. O que eu estou dizendo é, cuidado com as pessoas que vão querer mostrar né, aquelas, aquela, aqueles, aquelas características de personalidade que deveriam ser trabalhadas na terapia. Porque não tem consistência. Procure quem tem consistência. Só para terminar, na minha época de concurseiro, eu tinha a possibilidade de ter aula com vários professores na área de contabilidade. E eu escolhi aquele que estava aprovando. Eu pensei, eu tenho que me adaptar a essa situação. Eu tenho que ir atrás. Eu não vou atrás daquele que distribuía tinha que distribuir pirulito na sala de aula. É, um, é real isso, mas serve como uma metáfora. A galera que está distribuindo pirulito nas redes sociais. Se não está trazendo resultado, você está servindo de audiência para alguém que vai te tirar do seu sonho ou vai atrasar o seu sonho em alguns meses ou alguns anos. Cuidado com ideologia demais. Procura resultado, meu amigo.